Aí rapaziada que a gente estamos de volta com mais uma pista o <risos> que, que acontece rapaziada o Leo está nada mais nada menos preparado com o pistolador na mão <risos> e outras armas altamente periculosas dentro da sua maleta empresarial vamos se ligar em essa parte é altamente complicada o Caverninha lembra porque ele suou o granola para passar ela a vez passada. E o que que acontece? Vamos se ligar e já ir com a muniçãozinha, ó. Grega carregada e a escopeta já apontada. Porque os caras ali são simplesmente do mal. Tipo, não tem brincadeira nessa parte. Ó, já tá gritando. Ó, os caras tá zoando a Ashley, hein? Ó. Se inscreve aí, tio. Oh meu Deus, deixa eu fazer isso. O bico dele, Ashley. Rapaziada, o que que acontece? Eu não sei se tem como escapar dessa Luz do Amor, hein? Ela é muito rápida. Ó, oh, ó, oh, oh, escapou? Oh, mentira! Roubou! Jogo! Roubou, velho. Ó, os caras já vêm de cacetete em inglês, tio. Ô, oh, meu Deus, pega esse que eu ah, Rapaziada, ó, ó, já bica, tio. Vai ter que bicar, os dois juntos, bica. Oh, meu Deus, pronto. Aprende a pular um pouco mais alto, que vocês agarrar de ser logo. -lo. Beleza, o okay. que? Rapaziada, Borgson. Oh meu deus, aí tem punição infinita ainda, hein? Ah! ok! Oh. Rapaziada, o que? Escolha, pega o muro! É nóis, o muro é nóis! Ó, oh, tem uma plantinha ali, altamente no amor, hein? Ô tiozinho, querém? carrega esse negócio aí, pelo amor de Deus, hein? Pula, ó. Oh meu deus, Leon, vou pela Leon. oh pelo amor de Deus, Leon! você vai é matar, calma aí, agora não. Oh. Au! Oh meu deus, já ficou o Leon, tio! Oh meu deus! o <risos> é. cara... O que? Oh, meu deus! Rapaziada, oh, oh, rapaziada, já vão ter que cheirar a plantinha nova que a gente pegou. Tchau. Tá cheirada e confiscada. Tranquilo, rapaziada rola no um espelho aqui. Só que o Cabernet precisava do blazer pra apontar ele na groselha. Tem uma groselha lá dos lados, tem que apontar ela certinho. Ó, ó, se eu não me engano, eu tenho certeza que não. Rotacional, gregamente pra cá, pode ser que funcione. Mas eu é, é, é, tenho certeza que não, hein? O que não, Cabernet, é, não, tio. Oh, meu Deus, ele tá girando É o tio Calma aí, a gente vai dar a volta aqui Tranquilamente, beleza, tá de boa O que, oh, meu Deus, o cara tá de serrotinho Corta, o que? Ah, não, não, não Rapaziada, não tô curtindo essa parte não, hein, tio Ó, oh, vamos combinar aqui, erva-cidreira Erva-mate, agrião oh, Toma, seu bolo, beleza, ó aí Dá esse olhinhos. pelo amor de Deus, hein, tio Nossa senhora, já tá suando o gramolês. É o que? Beleza. Ô oh, meu Deus, tem que mexer o outro lá, hein? Ó. Oh. Like vamos chegar, ah, ah. Chegar. Rapaziada, não curta parte, não, tio. O ah, ah, ah. ah. granada para quem tem. oh meu Deus, vamos começar a jogar essas granadas ao lá para baixo? Ó, oh. ó. Oh. Não! Ô oh, Leon! Ô, oh, Leon! Oh, Leo. Pelo amor de Deus, hein, Leon? Não faça isso! Rapaziada! Oh. Oh, Ó, oh, é aqui, tio. Ó, oh, ó, oh, sobe aqui. Acertou. Ah, miserável Esse é o que tava faltando, hein? Ó, oh, giro, giro. <risos> vai, ó. Oh. Oh, para aqui, hein, tio. Para, Leon. Ô, oh, Leon, para... oh, Deixa o negócio aí, Leon. Pelo amor de Deus, hein? Ó. Oh. Olha, tá bem torto, hein? Altamente torto. Vamos se ligar com os ciborgues são. Oh, meu Deus. Já, já vale isso? Já vai. Vale... Nossa senhora. O cara já desce no que vamos sprayzar, sprayzar Leon Oh Leon, oh meu deus do céu, escopreta Leon, vai Leon, pega escopreta aí, Meu deus, metreadora Cozinhada, os caras não dá trégua não hein, dá um abraço aqui seu Loki Isso, beleza, é aqui dentro, arriscadinha do amor ó, ó, só rodar essa daqui, a gente coloca o negócio sai fora essa parte aí, Vamos se ligar hein, cadê o espelho Leon, oh meu deus Tá aqui, oh meu deus céu Gira Ó, ó, ó Ei, Tio Quaseado, oh, ó, meu Deus Eu até girar essas águas bentas ali, ó oh, O oh. um laser mágico abriu a porta É, a missão grega Rapaziada Ó, o cara já, um oh, cara já tá esperando ali, Tio Altos, cobaias e tudo mais Ó, oh, oh, ele tá carregando O Loki tá carregando, hein O quê? Como é de... Oh, meu Deus do céu Beleza Rapaziada, eu acho que é por aqui. Onde é que era o caminho, caminho grego? Oh meu Deus do céu, onde é que era? O caminho tá meio perdido aqui, hein? Oh meu Deus do céu! É Ixi! Oh. Rapaziada, o cara não, não perdoa não, hein? Oh, Rapaziada, última planta benta. Começa mal, começa mal, aí. É Vamos falar verdade pra você. Pra cá, Judão, pra cá volta tudo, Leon. Ô Leon, não é aí, é aí, é, é por aí Só a escadinha pro... É aí, já tá dentro Mas é importante passar aí, tio Ô, oh, passamos Ó, pegamos aqui a munição de são Tranquilamente Pois é, agora, agora que vai começar, tio A capoeira mora aqui dentro desse lugar, ó Pegamos já altamente a plantinha do amor, hein Leon tem um a mais, Dá tá pra você trocar ideia melhor. O que? Vai atirar, ele ah, ah. oh, E aí, tio? Tá de boa, tio. Olha aí. Penteadão de Wesker, hein? O cara é sofisticado. Vamos cercar de olhinho e ficar aí fora mesmo. Tem um pereno, tio. Oh, dá uma pereninha lá. Não. É um rifle? Um rifle, tio. Ah, ah, ah, ah. tá, Tranquilo. É. Mas tem uma escadinha e tem um lugar suspeito aqui. Entendeu? Ó, os oh, caras de snipers são coixi! Vamos subir a escadinha, hein? É a melhor opção até agora. Beleza, rapaziada, o que que acontece? Vamos espiar o território e checar o perímetro. Olha aí o cara de boa, tio, ó. Oh. oh, meu Deus, tem como dar um beijinho nele? Não. Verde ó. Oh. Olha o zoinho dele, tio. Vermelho, hein? Nada engraçado. Babreirão. Olha, os olhos dos caras já são profissionais aqui, tio. Não Não pode, não, tio, ó. Oh. Ó, oh, tem que chegar e de perto. Benze de perto. Aí sim, aí bica mais forte. Beleza, cara, não dá oferenda, rapaziada O jogo tá mais ou menos hardcore isento agora Mais do que hardcore aí. hein É Sim. Mais ou menos isso Pulei pelo amor de Deus, hein Não faça feio na frente dos cavernistas aqui, hein Pelo amor de Deus Ixi Peraí, rapaziada, tava tá um dos amigos aqui, hein Ó, amigo oculto, tio Eles são bem ocultos, que eles aparecem do nada mesmo, hein Exatamente Como é que é o negócio? Sem sair daqui Tá de boa, tá de boa O é treinado pra esses labirintos aqui O quê? O Ah <risos> Oh, meu Deus! Eu tava brincando! O oh, cara! Oh, não! Au! Oh. Oh. Rapaziada, spray! O oh. oh. oh, labirinto maldito! Ai, oh, meu Deus do céu! Você é louco, hein! Tio? Como aí, é, tio? Deixa o Leon passar, hein! Rapaziada, os caras... Tá, tá muito hard esse negócio, hein! Tô curtindo não, hein, tio! Dá tal em todo mundo! Oh, meu Deus! Tonto! Tonto! Zoinho! Ei! Sem gracinha, hein, tio! Sem gracinha! Rapaziada! Já sou eu Almôndega! Já tá refogado, tio. Oh, meu, Deus! <risos> Beleza. Rapaziada, ó, o caravaninha já se liga nos enigmas, tio. Ó, ó, ó. aqui? Ó, se liga na escotilha do amor. Você sobe aqui com o Leon? Ó. Baú mágico, tio. Ó, que, que tem? O gato do amor Triceratops. É um gato especializado da época parantoicas. Que, ó, se você ver, tá rolando ritual aqui, tio. Ó, tem a ver com gatinho, tio. Ó. A dona Inzefa aqui, que era uma Cleópatras, ela simplesmente não curtiu que o Rastonifus mexeu com o seu gatinho de estimação. Aí aconteceu, arrancou a cabecinho, tio. Ou não, com a cabeça, não, que arrancou um. Qual que é o negócio? Acho que arrancou o rim do cara, hein, tio. Arrancou o rinzinho dele, hein. Vamos ligar, hein. Tranquilo. Rapaziada, será que por aqui tem alguma. Oh, meu toda vermelha. O hein, tio. Oh. Olha aqui, tio. A gente faz um chá de agrião turbo com beterraba. Rapaziada, beterraba é melhor, tio. Tem BT Rabo na sua casa, vamos se ligar e mistura aí com, com os agrião, com negócio aí, Vai dar certo, vai ficar forte, tio. vai. Vai jogar futebol mais forte, vai andar de skate melhor. Você vai jogar videogame mais rápido, seus reflexos vão ser melhores. É, tio, vamos se ligar. O Leon tá ligado nessa ervas aí. Ô, pera aí. Primeiro. O quê? Ah! Não, já fincou. Bazuca. oh meu Deus. Nossa senhora, hein, tio. Que isso? Rapaziada, eu nem sei qual arma que eu vou usar mais, hein, tio. Os caras estão tá trão, hein. Ó. Oh. Nem redshotando os caras mais, dá certo? caras tem capacete de ouro. Oh, meu Deus do céu. Vale isso. O Caverninha acabou de tomar a erva cidreira. Já tem que tomar outra. Olha, acabou, tio. Queimou o um barrilzão aqui dentro do olho do Leon. Ô, oh, Leon, fala pra mim, hein. Que <risos> Rapaziada, não deu certo esse gameplay não, hein, tio. É de novo, tio? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vou continuar, tio. Continua, Leon. Pelo amor de Deus, não para. Oh, Leon. Rapaziada escopretão na mão, Vamos ficar tá ligado que a menina tá só apanhando esse episódio, hein tio, mas tá é legal, tem que apanhar também tio, só bater, não é legal, qual é que é negócio, só bater mesmo tio. é, o que, como que, ah o zain, aí. o já foi, hein? matei mesmo. pegamos aqui mais ou menos mil e o que, esses de choque tio, que são altamente perigosos, queria, queria. uma chocada no rio, do Leon é igual, ingo... o que, oh meu isso? Mas isso não, perto do Leon, tio. mexe com essas traquinagens. O Leon tá ligado nesse legal. Leon, lá embaixo. Não, Leon! Não, não pode essa Oh, meu Deus do céu. Os cara tá esperando o abraço mortal ali. Já dá a cabecinha, pelo menos. Tá, dá os dois. Beleza, rapaziada. Ó, oh, reverência. vão cair todo mundo de boa. O que, Já chove mais, Vamos para O que, Tem bombinha, tio? Ah! Ah, parabéns para você então tio quer sempre cantar um parabéns pro cara, mas já está abençoado pelo Rio, hein? Beleza, rapaziada, esse tem capacete, hein, tio. Esse tem capacete, vamos dar um suflix nele? Okay. Ó, Drewinho, ó, mas não é pra você cair, não, hein, tio? Ó, capacete americano explode também, tio. Eu preparado para explodir os capacete velho, É sim. O que? Nossa senhora, olha o suflix tio, ó. Não deu certo, não, hein? Ó, dá os óices então. Nossa, o X funciona, tio! Vem, vem bichinho! Pois é, não para de vir cara não, hein! O tá curto, curte! Curte! Ó, oh, chuta o zóio desse trouxa! Faqueia. Oh, the... Ó, oh, dá um faquinha! Ó! Oh. Ó! Oh. Se inscreve aí, tio! Pois é, vão é sair fora, hein tio! Esses caras é altamente dangerosos! Ó! Olha aí, pera aí! Leo, não erra não, oh. tio! É melhor, hein! Ó, os, os locks se explodem. Assim próprio. Porque eles próprios se merecem. Tem que se fazer com a própria pessoa que se merece. Beleza, O que que acontece? Tem mais um ainda, tio. Mais um. Você tem pra um, hein? Ó, ó, bota pra rezar. Faquinho. Rapaz, o cara é, é resistente a faquinha, tio. O que, bichinho? Oh meu Deus do céu. Tá ficando aqui esse negócio, hein, tio? Ó, ixi! Joelinho, Joelinho mata o bicho, ó. Ó. Gente. Ô, Leon! Oh, Leon. Oh. <risos> Rapaziada, <risos> quando acabar a graça, tio, ó, oh, ó. Oh. Tem, tem que trocar a ideia melhor, tio. O quê? Vale isso, Leon! Olha, <risos> oh, tio, porra, nossa senhora! Tinha um caminhão de melão ali em cima! Pô, <risos> oh, galera, só explodir o negócio, hein, Leon? Pelo amor de Deus, você nem me conta as coisas. Ó, ó, abri esse negócio aqui, já tá de boa, hein? Pelo amor de Deus, oh, rapaziada, eu tô mais transpirado, suado, deslegalizado, desmoralizado e, e, e, disfarçado. <risos> rapaziada, vou gravar, rapaziada, finalmente encontramos o tiozinho em Paraguay, gente, ó, oh, saudade do cara, tio. E é a primeira vez que o cara não deixa nenhuma munição extra pra nós, gente, tio. ó. Oh. Nada de presente, hein? A moça grátis, nada. Um Porque ele vicia o Leon e sai fora. Welcome, Rapaziada, vamos, vamos ter que aumentar o nível da escopeta urgentemente. Pelo amor de Deus, hein? Nossa, de ah. Rapaziada, gato do amor vale simplesmente 15 mil doletas. Esmereldos <risos> Sons. 3 mil, adoro. <risos> ô meu, vai vender arvinha <risos> não, tio. Ô meu, vende não, Leon. Pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, é, dá pra aumentar a força do, do poder de fogo da escopeta. <risos> é isso que <risos> <com> o caverninho <risos> quer. Ô, meu, quer é bicar forte. <risos> Vamos começar a bicar Já melhor, hein? <risos>